E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Tunique, jogo de ação e aventura para PC e consoles, é um jogo indie, tá, parecia que estava sendo muito esperado, eu realmente não tinha ouvido falar e estou muito surpreso porque eu me deparei. Vamos jogar um pouquinho, né? Pelo menos até o primeiro chefe, pegar algum equipamento e vamos lá. Está aí o um mundo de Tunique. O Tonic tem um tipo de narrativa de jogo que eu adoro Que é narrativa nenhuma Você que vai descobrindo aí Que é o que não é O Tunic aí, essa raposinha tão bonitinha Olha só, que beleza Tira de verde Me lembra um souvenir que eu tenho em casa Tá bonitinho Muito parecido, porque os dois são Low-poly, né? Um jogo todo low-poly Começa sem nada e eu vou falar um negócio, esse jogo aqui Qual que é o Tchananã dele? É a dificuldade Você não dá nada para ele, mas ele é extremamente difícil Eu estou apoiando pra caramba para evoluir no meu save normal A gente já explorando aí, já pega um pedaço de pau Vai ser é a nossa arma aí, a gente equipa no Jota Já pode arrebentar os vasos Eu estava até comentando com os colegas do Discord lá, que talvez a dificuldade desse jogo pode afastar os jogadores, viu? Os caras dão um quit monstro e simplesmente largar. Nos cantinhos tem alguns inimigos que eu estou ignorando por completo. O, o jogo, apesar de você coletar várias armas, é, você não evolui é, níveis, né? não fica mais forte para matar mais inimigos é o primeiro save, tem esta raposinha já vamos aqui reto, que a gente vai descobrir mais ou menos qual é a é da história tem essas estátuas gigantescas que não é um não é ser um raposa, é um feneco beleza a gente abriu a porta e tem uma experiência extrasensorial né? Toda vez que a gente falece nesse jogo, a gente vira esse espíritozinho. A trilha sonora eu acho boa, agradável. E o nosso, a nossa raposinha e o Tunico. É, ela tem uma movimentação até aqui, razoável não é muito rápida abrimos uma porta e é toda essa isso aí que a gente está passando logo no começo Passa mais ou menos qual que é a dinâmica do jogo você tem que acertar esses garfos para abrir portas tem também uns os monumentos poligonais que você reza para eles está aí a feneco bem louco o né, visual, sim. Aparentemente está presa neste <risos> polígono. Ele tem essas coisas vibrantes. normalmente a gente tem que encontrar os garfos equivalentes e ativá-los para quebrar isso aí. Beleza? A gente volta aí a nossa realidade Eu pretendo, nesta nossa gameplay, que talvez leve aí uns 20 minutos com sorte É pegar um equipamento melhor, mostrar um pouquinho do jogo pra vocês Vamos derrotar um inimigo aqui, só pra vocês verem qual é que é para pra caramba com um pedaço de pau nos inimigos porque nossa arma é muito fraca esse é o ponto as armas nesse jogo não são muito fortes mas você consegue ficar pelão e, encontramos a primeira chave ele tem essas letras aí que são como o próprio alfabeto um idioma próprio do jogo Interessante Ambicioso eu diria. Hum. Sempre tem alguém que gosta Um pouco mais do jogo do que as outras pessoas E aí pode até Tentar desvendar Como se lê Esse alfabeto A gente encontra A primeira página Que vai te explicar como joga né? Mas ele está tudo escrito praticamente nesse idioma é... Estranho Você pode dar zoom ó. Lembra um pouco os manuais que vinham nas cartuchos de videogame antigamente Nos bons tempos Deixa eu ir Lá para baixo não vai ter nada agora muito bonitinha a movimentação do Tonico. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E mesmo assim é difícil, porque tem tanta coisa pra ver, tem tantos segredos desse jogo, é inacreditável o cuidado que tiveram. Criando um mundo assim bastante interessante até. Né? A gente pega mais uma página, mostra os controles. que não tem trilha sonora E a gente vai se embrenhando aí nessa... Uma dungeon talvez Sempre que encontrar essa estatuinha é o save do jogo No começo são encontradas em abundância, mas depois nem tanto Nossa, ali já tem inimigos mais complexos, parece até o boneco o bichinho do Ori Os bichos são no máximo eu Comecei a jogar e estranhei, viu? Então, os bichos... Que momento que eu vou me defender deles? Ah, só desce a pancada mesmo, sem dó vou explorar aqui Talvez seja... Os inimigos mas esse essa esse aqui é o mais bobinho que tem ele tem tipo um combo ele os dois primeiros golpes são mais fracos e o terceiro é mais bruto Agora que a gente vai tomar? Ainda não, ainda não. Primeiro frasco de profissão. Ó. Que beleza. Tudo que é coletado, ativado e assim por diante, é independente de você for derrotado e voltar para o save, ele continua feito. Isso eu acho. Um ponto que agiliza um pouco, é, não é incomum ser derrotado algumas vezes. Sempre que salva, os inimigos voltam. Então é isso, é tudo Vamos dar uma exploradinha mostrar pra vocês que legal Como tem coisa escondida, tá vendo? Um caminho que é absolutamente Passa desapercebido, né? E aqui a gente tem um monte de moedinhas Que a gente vai mostrar no final da nossa gameplay o vendedor E aí tem essa luneta Que mostra uma parte da área pra gente é bom para se preparar para o que vem Vamos lá? Ai minha nossa Os bichos eles são terríveis Eles se perseguem para sempre Ali tem mais uma página, mas a gente tem um baú aqui escondidinho Uma... sei lá o que é isso... Um morango talvez não sei ler ainda. Temos mais uma página que explica um pouco como é que se joga. Vamos seguir, seguir as setas. Se eu for explorar tem muita coisa escondida por aqui. A gente só vai dar o rolê nos vídeos, ó. Só desviando tudo. Deixa os bichos se matar aí. Um bate no outro. Vixe, o cara me achou. É, mas não estão com cara de que vamos deixar passar. Vou usar a escada em meu favor. Perfeito. A gente vai pegar um item sensacional que vai mudar a nossa vida para sempre. Espadinha, ó. A gente já equipa e é bom se acostumando com esse menu aqui de equipar e de desequipar item, porque se, ter, se, se tentar jogar da forma que a gente está acostumado, que é, é, como é que posso dizer, ignorando o, os recursos do jogo só com espadinha. Um sofrimento eterno... Ele aguardará. Bom, vamos ver. voltar... Antes tinha esses arbustos... Que não são mais obstáculos. É só que interessante. Bomba explosiva, isso é uma bomba incendiária na é verdade. Os explosivos são uma coisa de louco. Não é só uma área bem interessante. Como quem não quer nada, uma área dessa. A gente encontra aqui, ó faz secreto com o baú também, Encontra... se, eu não, me engano, se eu não me engano, algum tipo de explosivo congelante mágico, item mágico Vou usar a poção para não ficar muito ruim tem esses porquinhos Uma ação, ó, Olha os explosivos! Olha o tanto de aranha, Olha o tanto de aranha! Aranha nossa! Essas aranhas elas são.. Opa. A força delas é desproporcional à área que a gente está muito mais fortes. Mas eu quero usar os explosivos aqui, para vocês verem legal é Forte pra caramba Não dá xp nem nada Ali ó, tem um baúzinho ó. A parte de ser é muito legal Tem muita coisa que se explorar nesse jogo esse tipo de coisa me deixa muito satisfeito quando eu Encontro a primeira moeda Essa moeda acho que a gente vai usar Já vamos usar hoje Acredito que perto do comerciante Deve ter uma aplicação útil bem. Minhas escadas, escada para dedéu as dungeons elas são interessantes porque às vezes você encontra é, áreas completamente secretas, mas mesmo assim elas acabam.. elas têm união a outros lugares. Então você encurta caminhos se você explorar. Além de ficar também mais forte. Ó, os matinhos que você corta, às vezes. e os vasos também. Às vezes caem moedas, mas itens apenas são encontrados nos baús. Infelizmente aí nesse caso não tinha nenhum item, apenas moedas. Nosso personagem por enquanto só tem uma espadinha, mas ele também possui o escudo A gente acredita que não dê tempo de pegar o escudo Mas mesmo assim... Para sair do primeiro... vamos dizer que é um subchefe, né? ele vai apresentar a dinâmica do jogo pra gente Tá bem depois dessa porta. Nós fazer um fragmento, tipo um pote né? Se juntar três você vai ter mais um frasco de vida. Ali está o chefe. Derultou a gente derrotou uma século dele primeiro. Tem uma barrinha de energia. Tomar um suco. Esse cara aqui é só para exemplificar o, como é que funciona os chefes. Né? Ele é extremamente fraco perto do que realmente seria um, um inimigo considerável Esperado um chefe. Posso até dizer que isso aqui seria até um tutorial, apenas Ó, oh, mais um frasco olhadinha aqui Quase achei que ia ter alguma coisa Eu recomendo muito quebrar tudo, pegar o máximo de moedinhas possível Apesar de no início a gente não ter derrotado nenhum inimigo, ter pego menos moedas, é importante ter bastante moeda para comprar coisas, o poder de compra muito alto. A gente encontra o primeiro sino é bonito, um joguinho indie é muito bonito, e low-poly a maioria das coisas aqui é possível, os elementos na tá, tela é possível desenvolver com poucas aulas de Blender mas o Tchananã mesmo é... a criatividade, o um mundo bem feito, sabe? esforço aí aplicado, não é só de gráficos que vive um jogo as mesmo assim é bem bonitinho é bem bonitinho agora a gente já esta capacidade de roda de árvore Às vezes acontece isso da câmera ficar tão longe. Acredito que possa ser algum bugzinho, né? Que foi lançado esses dias. Perdoável. Aí mais uma página que mostra mais ou menos o mundo central. Né? A gente está bem ali, né? Do lado da boca da caveira. Beleza! Voltamos pro o começo, aqui que mais bem equipados. Agora eu vou mostrar para vocês o vendedor, é legal para caramba. Primeira vez que eu entrei aqui eu tomei um susto. Vamos ver que legal. Parece um vendedor? Não parece, não parece. Parece que vai te engolir. Tá bom. Mais um frasco e bombas. Não temos dinheiro, infelizmente. só tem 51 dinheiros. Acho que é isso, né? Mostrou aí mais ou menos o combate. Mostramos um pedacinho do mundo recursos, as armas, os itens o menu, o mapa vamos dar uma olhada ó. a área como eu disse antes é importante explorar bem E assim você consegue contra vários atalhos e tal. Aqui tem mais uma página, vamos pegar. Mostra o quanto você pode se esquivar, né? A espada deixa ser um pouco bruto. Né? Acho que é isso, agora é a dificuldade mesmo. é parar de jogar, né? Bom, bom. Olha só, aqui já temos um, um menininho com escudo O ideal seria encontrar o escudo, né? Olha só que legal! Olha tudo escondidinho, vários baús. Mais explosivos. Uma flor que eu ainda não testei. O que isso aí faz? Eu sei que o morango recupera a vida. E a garrafa azul é um explosivo congelante Muito forte Essas portas Ainda não sei abrir elas nem no meu jogo mais longo eu cheguei a alguma conclusão Vamos encurtar um caminho ah, Olha só, tem um poço aqui Vamos usar aquela moedinha? Acontece isso quando você joga moeda <risos> Nada além disso Ó, Mais um fragmento de garrafa É isso aí, acho que é isso, tá bom tá. Eu acho que é um jogo que vale a pena Estou tô jogando há 8 horas no meu save normal E eu só fiz a primeira área E não é essa que, é que a gente fez hoje Isso aí é mais uma área Só pra você sentir como é que funciona o jogo Mas ela... Ela deve ser revisitada mais para frente conforme você evolui seu personagem, coleta mais mobilidade e tal. Bem divertido. Vale a pena, tem no Xbox Pass, se você tiver o Xbox Pass e parece que está 60 reais na Steam. Não é um jogo muito barato, mas eu acho.. Que é um preço justo. Acho que é um preço justo. Fica assim pessoal, vocês gostaram da nossa gameplay, deixa o seu like, se inscreva no canal, dê nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e Recomendações, é um jogo indie, tá? alguns podem até dizer que é um Metroidvania, mas acho que não, acho que não. É, deixa o um comentário aí, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade.